Gente, falando ainda, né, sobre essa questão aí das escolas, né? A gente tem é, falado sobre esse assunto, até para tranquilizar os pais. Ontem nós ouvimos aqui o delegado regional da Polícia Civil de Três Lagoas falando de uma reunião que teve, de uma nova reunião que vai acontecer nesta sexta-feira para definir metas, diretrizes, né, de como as escolas, as unidades devem se portar nesse período em, de supostos ataques às escolas. Ontem o próprio delegado tranquilizou dizendo que é, essas redes sociais, essas páginas que foram criadas, que esses supostos ataques se trata de fake news, viu, gente? Isso não deve acontecer, até para tranquilizar os pais. Mas é claro que os pais ficam com receio e a gente precisa alertar a população. Diante disso, a secretária municipal de educação, a Ângela Brito, né? Ela também participou desta reunião, ela conversou com a nossa repórter, a Dani Gale, falando sobre essa questão, o que, que a rede municipal de ensino de Três Lagoas tem feito em relação aí a esse, essas divulgações nas redes sociais. Vamos acompanhar a entrevista, Dani? Pois é, a gente continua falando sobre é, essas supostas ameaças que estão fazendo a educação de Três Lagoas. E aqui do meu lado está a secretária de Educação, Angela Brito, que vai contar para nós quais são as diretrizes a partir de agora relacionadas à educação, ao ambiente escolar. Angela, a gente já sabe que é, são mensagens que já, a polícia já falou que são consideradas fake news, mas e dentro do ambiente, como vai ser é, a conduta de vocês? Então, é, após a reunião de ontem né, com o delegado Ayrton e capitaneada também pelo nosso prefeito, que também estava presente, isso é importante a gente dizer, é, eu fiz uma reunião com os gestores das unidades escolares, passando tranquilidade. Né? Eu acho que cada liderança no seu espaço tem que ter essa tranquilidade para que a gente possa passar essa tranquilidade, para os pais né, e os pais para os seus filhos. Quando a gente fala tranquilidade, ah, é fácil falar. Não é, gente. A gente tem que agora entender que é, foi uma tentativa né, de criar pânico né, nas pessoas. E justamente após ter acontecido aquele caso de Blumenau. Né? E que, aliás, é um dos casos, historicamente, tanto em termos policiais quanto de pesquisa de violência, é o caso que ah, foge ao contexto da escola porque não era um ex-aluno, né? não era alguém da, da, da unidade escolar. Mas aqueles casos que acontecem, vêm acontecendo nas unidades escolares, são ex-alunos. Né? então o que cabe o que a gente tem orientado é as famílias cuidarem né do que os filhos trazem para a escola né acompanhar os filhos o que é que eles estão vendo na internet porque a gente sabe que o adolescente hoje ele fica a maior parte do tempo no celular né então esse também é um dever das famílias na escola não levar é, o bullying como se fosse algo, ah, isso não é nada, né? Tanto aquele que provoca o, bu o bullying, como aquele que sofre o bullying, né? Eles são pessoas que têm que ser cuidadas, acolhidas, né? Escutadas. Então, nós estamos, neste momento, é, enfatizando muito mais isso com os nossos gestores. Tranquilizar também os professores. Não é? Então, aqueles alunos que estiverem é, com algum tipo de comportamento estranho, né? observar, né? chamar alguém, ficar de olho nas câmeras, né? porque todas as nossas unidades são monitoradas, e é isso que a gente pode fazer agora. O que não pode é nós ficarmos em casa reclusos e as crianças sem aula. Né? Então, é, a gente quer dar essa tranquilidade, a polícia está agindo com a inteligência, inclusive já está no encalço né, do, da, destas pessoas. É está fazendo ronda nas unidades, em todas as unidades. Ainda esta semana, a gente vai se reunir com todos os, uh, os delegados também e toda a rede privada, rede estadual e rede municipal, também para eles darem pra, pra, dicas de como agir né, numa emergência na escola. Então, a gente quer tranquilizar é, e dizer para os pais que nós estamos fazendo tudo que é possível para a gente trazer a paz né, e a tranquilidade para as unidades escolares e as nossas crianças seguirem aprendendo. É esse que é o nosso, o nosso dever né, e a gente está cuidando disso. Muito obrigada pelas suas informações. Então é isso, pessoal. É preciso haver uma parceria entre o trabalho da escola e o trabalho que é feito dentro de casa. Mas não é para ficar dentro de casa, é para mandar as crianças para a escola e os pais, tanto os pais quanto os alunos, podem ficar tranquilos. Eu volto aos estúdios.